E aí galera, hoje estamos aqui a mais um vídeo do canal do Cane Custódio, galera. Galera, hoje eu vou falar para vocês quais são os, quais são os hábitos das pessoas milionárias, os hábitos dos milionários, galera. Vamos já para né? o O aprendizado é o auto-aperfeiçoamento. Foram as principais prioridades dos, dos milionários. Pesquisados 49% deles. Relataram que gastam pelo alguns minutos todos os dias para, para aprender novas palavras e 61 compartilharam que praticaram novas habilidades como o um esporte ou aula online por ao menos 2 horas por dia Galera, o que eles fazem no dia a dia? Eles mantêm a calma se você se tornar rico. Comece colocando suas emoções em xeque, galera. Eles estabelecem e mantêm objetos. Eles são. Eles não assistem televisão. Rede de conexões. Networking. Eles estudam. Tendências de negação de ficar de olho em 2023 ou, 2020, ou em 2000 em que você está. A rotina de uma pessoa rica é os fins de semana muitas vezes podem ser mais ocupados do que dias de semana com a tentativa de especificar tarefas, de especificar tarefas, fazer exercícios compromissos familiares, compromissos sociais galera também. Os milionários se comportam, segundo a pesquisa, os milionários são mais tolerantes A riscos emocionantes estáveis Abertos conscientes extrovertidos Os traços são mais predominantes, galera Naqueles que construem a própria riqueza Os chamados self-made As informações são da CNBC Galera O que os ricos estudam os ricos estudam em, são, Engenharia, Contabilidade Pública, Ensino Administração e, direi e Direito Quanto às Universidades que mais produziam milionários Até o momento A Forbes aponta que é preciso considerar 11 Sendo Harvard A que mais formou eventuais Super ricos na história Bem é, por, que, é que, os ricos não por que, é que os ricos não assistem televisão? Além disso, apenas 6% dos ricos assistem reality shows em comparação a 78% das, dos ricos. a 78%, ah, desculpa, 78 dos pobres. Só as ricas não assistem TV porque conseguem ser disciplinados o bastante para utilizar este tempo para fazer mais algo produtivo galera, onde os ricos frequentam é neles que você precisa estar bares de hotéis e chorras de luxo onde eles tomaram um drink antes de comer são lugares excelentes conhecidos para encontrar os homens mais ricos mais tímidos por aqui longe, elegantes em bairro sofisticado e os ricos, galera, você não encontra, tipo, é muito difícil você encontrar um rico num bairro, galera, é isso. O rico não TV, não assiste muita coisa, além dos cento dos podcast que assistem televisão os ricos são mais sofisticados porque que os ricos também não assistem tv galera porque os ricos eh, os ricos eh, têm muito a fazer muitos se eu, um exemplo que eu darei para vocês galera eu sou muito rico cheguei em casa em casa tenho muito dinheiro eu ainda não vou eu não vou assistir TV eu ainda vou pegar o um PC para mim estudar ou para mim fazer o trabalho que eu deixei no serviço também o rico quando chega em casa ele descansa muito a ricos que chegou em casa não descansa, é muito drink drink mano então se você assistiu se você curtiu desse vídeo inscreva-se no canal para não perder nenhuma notificação galera ah, ah, ah, e fomos, galera. Se inscrevam.